Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter Sala VIP Mastercard Black agora é a vez do Black do Inter é Inter, chegou a sua vez, o Inter está aqui na, na posição um, number one aqui para falarmos da Sala VIP do Inter que tem mudanças com o cartão Black e também do cartão adicional, é sobre esse assunto iremos estar aqui no canal, hoje. Nós fizemos uma live abrangindo aqui todos os assuntos pertinentes à sala VIP Mastercard Black do Inter. O cartão Black do Inter e também os cartões adicionais e como que fica agora para salas VIPs. Né? Muito pedido no canal para que eu falasse esse assunto e aí nós fomos buscar com a imprensa do Banco Inter, com a assessoria do Banco, com a equipe do Banco Inter e também é, aqui com o nosso canal. E aí eu quis fazer esse vídeo para deixar mais ilustrado para vocês que não viram a live, que às vezes tem gente que acha a live muito comprida e tal. A gente cria cortes também para ajudar, mesmo assim é importante ter um vídeo como esse para ficar registrado para vocês. Aqui para nós, aqui no nosso canal, porque nós somos o primeiro canal a trazer as informações para vocês em primeira mão referente ao assunto financeiro, né? Então vamos lá. O que houve de mudança com o Inter? Vamos lá. Para que você saiba, o cartão Banco Inter Black existe várias formas de conseguir o cartão. Uma das formas de conseguir o cartão é através de investimentos. Então você pode investir através de 250 mil reais a um milhão de reais nos investimentos da conta do, do Banco Inter, através do home broker ou CDBs, LCI, LCA fundos, dinheiro da fixa, variáveis, entre outros mais. Além disso, é, o cartão te dá 1% de cashback e, sendo investidor, a partir de 250 mil reais, você teria acesso ilimitado você e quatro adicionais, certo? Se você investir acima de 1 um milhão, então você passa a ser o Inter Black, é, Win, Black Win, que é um cartão que te dá 1,25 de cashback e também acesso ilimitado ao Lounge Key para o titular e quatro cartões adicionais, dois no aplicativo dois pela central. Tá? A outra forma de pegar o cartão Black um ilimitado seria investir os 100 mil reais em um grupo de investidores do Inter que daria o um total de 2 milhões juntos. Então 20 pessoas no mesmo grupo, 2 milhões, cada um com 100 mil. Então você ganharia também o acesso ao cartão Black do Inter. Fazendo é, financiamento imobiliário, portabilidade de imóveis para o Inter te daria a possibilidade do Inter Black ou sendo convidado pelo Inter a ser um cliente Inter Black. São as formas de você ter o cartão Black limitado. A outra forma de ter o um cartão com limite, no caso de acesso à salas VIP, seis acessos por ano à sala VIP, seria através de campanhas que o Inter faz. Interwiki, Inter com pontos, então uma campanha de pontos aí que você bateria a meta, bateria a meta e ganharia o cartão. É, Inter, através de é, faturas quitadas, ou seja, de quatro faturas quitadas de 7 mil ou mais, daria o cartão Black com é, acesso limitado. Também você poderia fazer através da compra do Inter do Gourmet, que é o plano de assinatura de, em restaurantes, que você pode comprar um prato e ganhar outro grátis. E você compraria o, o plano Inter do Gourmet, né? que te daria então a possibilidade de ter o cartão Black. Tá? Ocorre que alguns membros começaram a ter problemas em usar o cartão do Inter durante essa semana. Então, a gente recebeu na live é, perguntando o minha esposa foi usar o cartão adicional na sala VIP e foi cobrado de 2 dólares. É, depois se tornou, mas o Inter diminuiu dos meus seis acessos para cinco acessos. Né? O adicional desconta os acessos do titular, essas foram as indagações durante a minha live, e aí nós entramos em contato com o banco, fomos atrasar as informações com o próprio banco digital, e a resposta foi que sim. Que a partir de agora, os clientes que são adicionais da conta do Inter, os clientes que têm limite de acessos, tá? passam então a ter seis acessos total por ano. E os adicionais que usarem a sala VIP serão descontados do total de seis. Tá? Então, se você deu dois adicionais, eles eram ilimitados devido a uma campanha que você participou, passou esse período todo, o índio agora reduziu para seis acessos. E o adicional, se usar, vai descontar dos seus seis e assim, sucessivamente, enquanto vai usando os acessos, vai diminuindo. Né? E como que aconteceu isso? Aconteceu da seguinte forma. Os clientes que tinham lá o plano Inter do Gourmet contratado antes do dia 31 de agosto de 2022, então esses clientes que completaram um ano do ciclo com o Inter do Gourmet, na sua renovação serão seis acessos. Os clientes do Inter Week, que completou um ano de rodada de investimentos, esses clientes serão seis acessos. Os clientes que quitou a fatura, sete mil por mês, era ilimitado, passa a ser seis acessos. Tá? Dentro desse mundo de conta digital com campanhas, ou seja, você participou de uma campanha para poder ganhar o cartão Black limitado. se você tem cartão adicional, os adicionais quando usarem o cartão serão deduzidos dos seis acessos, porque você já contemplou seis acessos não mais ilimitado. O ilimitado fica por conta dos investidores tá? e clientes chamado Inter Black. Okay? Já os clientes que têm o cartão Black do Inter por campanha, então passa a ser seis acessos com exceção aqueles clientes que ainda não completaram um ciclo de um ano. Ou seja, se ele pedir o cartão de 31 de agosto de 2022, ele tem um ano ainda ilimitado para poder usufruir, mas depois do ciclo ele vai ganhar os seis acessos e os adicionais serão contemplados junto a esses seis acessos. Tá? Então o Inter não vai cancelar o adicional, mas ele vai, é, o adicional irá usar junto os acessos dos seis que ele tem. Tá? Então é isso que aconteceu com a novidade do Inter Black, para os novos clientes, tá certo? Aí nós entramos em contato com a central do Inter, né? Pelo chat e eles responderam isso daí, né? A pergunta que eu fiz, aí eles responderam assim: Dispõe, Leandro? É, gostaria de mais uma informação, cliente que não for Inter Black, que tem seis acessos, por exemplo. Os seis acessos são compartilhados com os adicionais? Ele respondeu: Isso mesmo, são compartilhados, tá? E depois eu entrei em contato na, no chat. E fiz a pergunta para eles e responderam, boa tarde Leandro, meu nome é Carlos Augusto, tudo bem? É um prazer é, tê-lo aqui conosco, estaria à disposição para te ajudar no que for preciso. Sim, se o plano foi adquirido antes da atualização do contrato, titulares adicionais terão acesso limitado, na sala VIP apenas terão que preencher o formulário para que não seja cobrado na fatura. Isso para os clientes que não contemplaram ainda um ano, tá? Então quem não completou um ano ainda, se mantém dessa forma, tá? Logicamente que as informações podem sair desencontradas, a central você ligar lá e eles falarem não, que é ilimitado e tal. Mas, segundo a assessoria de imprensa do banco, nota por e-mail, nota pelo WhatsApp, é dessa forma que eu estou falando para vocês que começou a ser, tá? Bem, um dos nossos membros, lá na live, alguns membros também receberam essa informação. Vocês estão vendo aí. Consegui meu Black na Inter Week 2021. Tenho quatro adicionais, um adicional usou a sala VIP há 18 dias e mesmo assim recebi um e-mail que só tenho cinco acessos. Foi isso que eu acabei de falar para vocês. Clientes de campanha, tá? Clientes que participaram de campanha, que são campanhas. Campanhas são o Interfatura, Inter Fatura, Inter, Pontos, Inter do Gourmet e outros nomes mais que podem ter acontecido durante esses anos aí do lançamento do Inter Week. E aí você vai acontecer isso que aconteceu com o Marcos Carvalho, que um, um da, uma das suas filhas foram usar, não é isso? O, um, é, quatro adicionais, um adicional usou, né? Na verdade, um dos adicionais do, do Marcos usou a sala VIP e descontou é, dos seis acessos que ele tem direito, ficou com cinco, porque agora os adicionais cobram os acessos do titular. Tá? Então, ele tem quatro adicionais. Você imagina se os adicionais usarem quatro acessos, é, um para ir e um para voltar são dois, o outro usa para ir para voltar são quatro, e o terceiro usa para ir para voltar são seis acabou os acessos dele, ou seja, ele ficaria sem usar a sala VIP e o último adicional também não usaria. É muito pouco acesso para uma família com cinco cartões. Então, no caso aqui do, do Marcos, se ele só tem o Inter Black e só ele usa a sala VIP, ele teria seis. Mas se ele contempla os seis acessos dele com os adicionais, então, faltaria acesso para ele, dependendo da quantidade de pessoas que forem viajar em sala VIP. Tá? Então, é isso que aconteceu com o Inter a partir de agora. Agora, uma dica para vocês. É, quando vocês forem usar uma sala VIP... Deixa eu dar um exemplo para vocês, em Barulhos, Terminal 2, tem algumas salas que aceitam onde aqui. O Inter, lá no Terminal 2, teria acesso pelo da Go, a Go Lounge, a The Lounge, a W Lounge, o Bleriot. Então, você teria esses quatro lugares para frequentar. No entanto, se você usar... Você vai numa sala, sai, vai para outra... Já descontou dois acessos. Você vai para a terceira sala, três acessos. Vai para a quarta sala, quatro acessos. Ou seja, dos seus seis acessos, você já estourou quatro. Então não vale a pena você que tem cartões limitados a usarem em várias salas VIPs. A não ser que você não vai viajar mais durante o ano, você vai estourar todos os acessos em um lugar só. Para conhecer, talvez seria isso. Ok, mas se for para você é passar depois de dificuldade, em usar uma sala VIP, tem que pagar sabendo que você tinha seis acessos, você estourou tudo em um lugar só, não vale a pena. Tá? Então, o ideal é que você é, use com sabedoria esses seis acessos que você tem. Tá? Lá no Terminal 2 vai inaugurar uma sala VIP do Inter, a sala VIP Inter Black. Lá também o cliente, o lounge do Inter, os clientes do Inter vão poder usar. Nós não temos grandes informações ainda, mas assim que tiver informações, eu trago para vocês referente ao assunto. Eu acredito que o Inter Black vai ser ilimitado na sala VIP da, do Inter, né com convidado. Então vai ajudar muito vocês que usam o cartão do Inter a ter mais um espaço que vai te dar essa possibilidade de viajar e usar a sala do Inter. Sobrando os seis acessos que você teria para usar em outros lugares, em outros lugares que não tem a sala do Inter. Então seria isso para vocês aí, junto ao nosso canal, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então vamos para o abraços abraço, então. Ronis, Luiz, um grande abraço. Sabá Alves, um grande abraço. Bruno Martins, um grande abraço. Rosenil Rodrigues, um grande abraço. E Tunelli, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. E com Deus.